Quando o produtor circula por grandes feiras agropecuárias como a AgriShow, se depara com equipamentos de alta tecnologia, tratores, colheitadeiras, lançamentos, e aí ele olha, fica interessado, mas vem aquela dúvida, será que eu tenho dinheiro para comprar? Será que eu consigo um bom financiamento? E empresas também disponibilizam esse tipo de informação importante para o produtor. É, o Banco CNH Industrial está disponível na feira, mas não só na feira, para atender financiamentos com condições especiais. É, o que, que o produtor consegue fazer para ter esse equipamento que ele gostou, que ele deseja, lá na sua propriedade? Sem dúvida. O Banco CNH Industrial é um dos maiores repassadores de recursos Moda Frota. Então, hoje, aqui na feira ou em qualquer lugar do Brasil, dentro do nosso concessionário, ele vai conseguir financiar seu equipamento em linhas de repasse ou em linhas diretamente conosco, no CDC. A gente sabe bem que nesse momento a gente está passando por um, por um movimento do governo em termos de reestruturação do programa Moda e Frota e nesse momento, caso necessário, a gente tem um CDC com taxas extremamente competitivas para que o, comp o, o comprador, o agricultor, possa adquirir seu bem sem interferir no, na sua produção e no seu trabalho. Que taxas são essas? A gente tem um CDC hoje com taxa de 7,5% ao ano, limitado a 60 meses, 5 anos. Produtor pequeno produtor consegue também? Consegue também, essa linha não faz diferenciação em tamanho de produtor. O que, que é o, o, o Banco CNH Industrial oferece ao longo do ano para o produtor também? A gente está sempre buscando as melhores soluções financeiras. Então, caso a gente tenha assim, uma, uma abertura de linha, um Pronaf, um Modern Frota, o que seja, a gente vai por esse caminho, que é um caminho mais fácil e melhor para ele. Caso contrário, em parceria com a fábrica e com as nossas marcas, a gente vai buscar uma alternativa viável para ele conduzir o seu negócio. É importante falar que o Banco CNH Industrial está completando 20 anos no Brasil, 20 anos de atuação, dando esse aporte ao produtor. Conta um pouquinho dessa trajetória, dessa história. Exatamente, né? 20 anos não, são um pouco, não é um pouco tempo né? E o Banco CNH Industrial, ele no Brasil, ele nasceu pra, justamente para fomentar o negócio E dar suporte a nossas brands para financiamento de máquinas agrícolas Hoje a gente opera com máquina agrícola, com máquina de construção, com caminhão e até os motores da FPT Mas a origem do banco é a agricultura Então a, o nosso time, a nossa turma sabe o que está fazendo E que tipo de máquina o produtor pode financiar pelo banco? de máquina de construção, a, a colheitadeiras, a tratores, a caminhões de veco e aos próprios motores industriais da FPT. Recentemente os produtores ficaram um pouco receosos que o BNDS restringiu um pouco o crédito para o Modern Frota, mas ontem a gente teve um anúncio de mais dinheiro liberado para o programa. Como é que vocês recebem isso? Assim, a gente esperava que o governo iria dar um pronunciamento aqui, porque a gente teve a presença do presidente, então ele deu lá os 500 milhões. A gente sabe o esforço que o governo está fazendo, é uma ajuda com certeza. Sendo bem sincero, acredito que esse recurso não venha a durar muito tempo. A gente sabe o volume de negócio que é gerado aqui na AgriShow, mas estamos operando com a linha Moderfrota enquanto está aberta. Acabou a linha, não tem problema nenhum, a gente entra com o nosso CDC dando total solução para o nosso cliente.